Bolsonaro pode ter perdido a eleição, mas a violência fascista nas ruas só cresce. Por outro lado, quase 10 anos depois das revoltas de 2013, vemos uma grande parte da esquerda abandonar as ruas, para mais uma vez, apostar todas as suas fichas nas vias institucionais. Agora com um pacto ainda mais reacionário que aquele construído pelo PT em 2003. E, enquanto a esquerda não é capaz de construir projetos ou mesmo nomes para suceder Lula, o extremismo bolsonarista parece sobreviver sem Bolsonaro, com grupos dispostos a radicalizar e promover a violência fascista nas ruas. A sensação é de que estamos presos a um ciclo de pequenos avanços e grandes retrocessos. Um círculo que se contrai e nos sufoca. De Paris a Brasília, vemos atentados fascistas. Da Palestina até o Omapo, passando pela Amazônia, o colonialismo mostra que nunca foi embora e continua exterminando povos indígenas. O capitalismo gera abismos cada vez mais intransponíveis entre quem não tem nada e quem tem mais do que estados inteiros. Catástrofes climáticas se intensificam, Tornando ainda mais difícil a vida de pessoas que já sofriam privações. Mas mesmo nas condições mais adversas, a luta continua. Seja contra as guerras da elite, contra o autoritarismo, contra forças imperialistas e coloniais, contra o racismo, contra o patriarcado, contra o capital. Vamos explorar toda a oportunidade e toda a brecha que encontrarmos para semear nossos sonhos. Um outro mundo não apenas é possível, ele já existe, sempre existiu. Onde quer que duas ou mais pessoas se aliem e conspirem para lutar contra a opressão e a dominação. Enquanto houver vida, vai haver resistência.